Eu é quando eu sou um beijinho nele e fiz a menininha que levou. A outra sombra. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai, Eu faço esse vídeo porque eu não sou normal. É, não porque se não fosse normal, nós fossemos normais, nós estariamos assim, ó. É a é, eu sempre digo: ser normal é muito chato, mas estariamos bem assim, ó. Hoje vamos falar sobre o clima. O clima hoje está muito bom. Mas, ultimamente, muito obrigado. Por favor. Isso é uma porcaria. Eu prefiro tipo assim, ó. Porque hoje o clima tá E hoje o clima tá... E hoje a Carol tá está... Hoje o clima está... Hoje... Olha ali, ó. vem uma convidada especial. Saiu. Saiu. Vem, vem, vem. Vem fazer o um da nós estamos viajando de palavrão. Não podemos falar palavrão. Porque eu não gosto de falar palavrão. Mentira! Ele ama falar palavrão. Não, não tem Essa é a nossa vizinha. Pode dar, você tem que Oh, eu quero entrevistar você. Não, nós da Pita fez só pra mim. entrevistar. Tá ótimo. Mas fala o nome de uma vez que eu trouxe sair aqui. É claro. E fala a quantidade de você tem bem alto. Olha pra lá Oito. Esse é o. Não é o managuinho mortal, não. Sim, Ele mata todo mundo cheio, perto O nome dele é fofinho, mas é assim, ó. Vamos demonstrar. Pula a tua, meu. Pela que é tua. Quem é o Isso foi isso, foi uma demonstração. Ele se machucou, mas eu quase nem encontrei nele. Agora eu não consigo. É que eu me machuquei. Ele se joga, entendeu? Ele gosta de se jogar. Tipo assim, aparece um cara musculoso e ele... ME SEGUR! E ele machucou. E machucou. Não, espera que o próximo vídeo, o qual ele vai lutar como almofada. Ele e eu. É, ele ele aqui, ó. ele dele. Ele vai bater na mãe. Ainda não. Hum. Essa é semana que vem. Tudo <risos> não é normal. Eu vou te matar. Vai cortar as unhas, Eu não. ó unha juni acha. Olha aqui as unhas de mulher dele, aqui, ó. Parece Ai, uma que... biba. Não, não sou bíbara, é bíbara assim. É que assim ó, que é, querida. Chico no último. é que nos últimos. Aí fica nos últimos, peraí. Tem tanta gente chique que é bicho. Mas uma bicha metida. Quer dizer que eu não sou chique e que não é chique então imitado? Eu sou mais chique que tu. Sou mais homem que